E eu acho que tem dois pontos aí interessantes, tá? Um primeiro um filme que eu sempre recomendo, não sei se é o The Circle, que é uma, aspas, uma... o que, que seria o Google? Tipo, até eles, eles encenam muito bem para ser o Google, tá? E ele começa e chega um ponto que ele diz assim, por que que a gente não obriga os cidadãos a votarem através do Facebook? Ou através da nossa rede social? Por quê? No momento em que eu conheço muita gente assim, eu só não apago meu, meu Facebook ou, ou meu, qualquer rede, porque ela é a minha conexão em uma série de serviços e aplicativos que eu conectei através do Face, através do Google. Ou seja, se eu sair dali, deletar, eu perco todo acesso a uma série de coisas. E daí, nesse vídeo, nesse, nessa história hipotética, ele fala, mas por que a gente, em vez de falar fazer a votação, a gente não diz, ó, agora você consegue votar através daqui você não precisa ter lá. Vira, o governo obriga as pessoas a votarem pela gente. E daí começa a criar um monstro, onde eles comem assim, uh, uh, transparência em dados dos políticos e não sei o quê. Uh. E aí? Quem não, dever, não Quem não tem nada a dever não esconde, e daí eles vão fazendo até que chega neles e muda de figura. O algoritmo, como diz um filósofo brasileiro, ele está mudando o poder de mãos, mas ele não está dividindo o poder. Sempre existiu no mundo 5, 6, 10, que eram donos de quase tudo, e 5, 6, 10 estão ficando velho. aquilo que gerou o poder para estar tá passando para quem está começando com os digitais da vida. Então assim, pode no início ter sido uma questão muito revolucionária, né? mas depois que isso monetiza e vira capital e vai para bolsa e tem acionista de tudo que é lado, nem quem inventou mais consegue ter mão nisso. Vira uma coisa muito, muito, muito aberta e muito mais financeira do que propósito. Um ponto que é importante dizer aqui, e que muita gente fala, e é uma discussão sempre válida quando, quando a gente fala, tá, mas dado é importante, Eu acho que o dado é importante. Acho que o dado nos ajuda a criar muita coisa. Eu acho que o cuidado aqui tem que ser, eu acredito que o cuidado é que ser como a gente usa esses dados e a clareza que a gente está dando para esses dados. Tá. E pensar, todo mundo quer um produto personalizado. tu entrar no site, eu quero que o site mostre os últimos produtos que eu pesquisei, quem comprou isso comprou aquilo. Eu quero que tenha um site personalizado. Aí está indo para um caminho onde a gente está personalizando tanto, onde as coisas são tão do meu jeito. Quando abre o Uber, o Uber eu já tem quem é as minhas últimas corridas e não sei quê. Que chega um ponto que eu esqueço que eu vivo num coletivo, que eu vivo numa comunidade. A rede social que era para aglutinar, que era para trazer, ela começa a personalizar, ela me mostra o algoritmo, mostra as notícias que tem mais a ver comigo, meus amigos mais queridos, mais próximos, o site de, que eu compro meus produtos mostra aquilo que tem a ver com as últimas compras que eu fiz, quem comprou isso que eu comprei também comprou, os últimos que eu cliquei, o retargeting, ou seja, está tudo querendo me agradar e me faz uma sensação que eu sou o rei do universo, quando na verdade vivo numa sociedade e que foi para isso que foi criada a rede social rede social, conectar tá? pessoas. Então essa questão de a gente também querer personalizar tudo, tudo ao nosso jeito, tudo à nossa forma, faz a gente esquecer um pouquinho que o mundo verdadeiro, quando a gente desliga o botãozinho, quando a gente faz a não digitalização, hoje, por exemplo, há um calor africano aqui, eu adoraria que não tivesse. Mas tá, e não há nada de personalização do tempo pra mim. Vai ficar calor, não interessa o que o Thiago quer. Então assim, a vida fora não é toda personalizada pra gente. Então, a gente tem que pensar, nós como users, nós como consumers, até onde a gente quer, de fato, ter uma vida toda personalizada, como o episódio do Black Mirror, onde é um mundo de faz de conta, paralela a uma vida real, onde a vida realmente tem que ser conectada. As redes sociais, sem dúvida, ou a internet, ela veio para possibilitar coisas incríveis. Por exemplo, tem, acho que é o um estudo de Stanford, que, tem, que eles botaram o código de doenças, tuberculose, uma série de coisas... E jogaram a internet para fazer combinações que o computador não estava conseguindo. E diversos gamers entraram e descobriram uma série de códigos que ninguém tinha, tinha visto até então. Então assim, a rede social também tem coisas incríveis. Também proporciona coisas incríveis. A Primavera Árabe foi isso. As pessoas se conectaram por um intuito único de tirar um ditador. Em alguns lugares deu certo, outros não deu agora em Hong Kong. O governo chinês tava, eles começaram a fazer pelo Pokémon GO as conexões. O governo chinês começou a, a, a monitorar o Pokémon GO para ver o que eles faziam. Eles começaram a achar outros aplicativos. Para ter ideia. Eu não me lembro exatamente. Mas era tipo o aplicativo lá número 900. E tanto na lista do a, da Apple. Virou o sexto. Porque ele consegue de uma forma que não é hackeado pelo governo chinês. E está conectando. E o tá, e Hong Kong a partir disso consegue conectar as pessoas. Se posicionarem contra uma lei de extradição para a China. Ditadura. Ou seja... A internet nos proporciona muita coisa, mas como um caminho novo, como os americanos falam, um novo oeste americano, estão desbravando, a gente vai precisar de uns xerifes de vez em quando aí. A liberdade de mercado ela é muito boa, eu acredito muito no mercado livre, mas às vezes tem que chegar alguém e dizer, olha só, a gente tem que equiparar poderes. Tá, aqui um pouco tem uma pessoa muito mais forte que aqui e automaticamente tira a balança. Então o mercado livre é bom quando tem a balança igual para todos.